O tá levantando sozinha, né? Uhum. E o que, que você tá? Bom. <risos> Nossa. <risos> Olha aí. Ó, vou deixar bem claro que não tá tendo nenhum esforço seu. Ó. Nenhum? nenhum, ó. Vou deixar isso bem claro. Porque às vezes a pessoa pensa que você está fazendo exercício, sabe? Uhum. Deixar bem claro, porque os braços, inclusive, estão levantando. Eu nem consigo me. Fazer esses movimentos só. É. Agora você entendeu o que é energia fria, vibracional curadora? Uhum. É um alongamento todinho para coluna, para a coluna inteira, desde é. a cervical, a, abaixo da toráxica ainda. Trabalhou primeiro toda, todos os chakras, trabalhou o estômago. Ó. Deixa os braços soltos, para provar que não é você. Me sinto bem de vestido. Oi? e se a gente vem de vestido ah eu sou eu, tô, sou eu que faço sou eu que aplico né não tem problema muita gente vem de vestido é, é. até aí não tem o menor problema é, é engraçado são movimentos praticamente de yoga né Vai uhum. relaxando. É, vai estar lá já já. Olha isso. Semana que vem você vem com uma roupa bem soltinha. Já então, onde que eu faço isso? Nem sabia que existia esse um movimento. São movimentos para fazer. Olha o braço atrás. Olha isso. É como se fosse um ímã puxando, né? Uhum. Eu vou conversando para a pessoa ver que quem está fazendo está bem, entendeu? Uhum. Agora você está espreguiçando mesmo, uhum. já está terminando. Pronto. Gratidão. Gente, nem vou parar. Porque olha aí. Agora tá pondo a cervical no local. Você tem pressão no pescoço? Você tem? Cê... Nossa. Você tem às vezes torcicola, essas coisas? Nossa, sinto muita dor no pescoço. Então, já foi pro local. Ó, oh, e por mais que eu queira, eu não consigo. Gente, eu ia parar, hein? Não, mas enquanto ele não fizer o serviço completo, você não para. Acha... Viu? Ó, ele que vai indo, ó, não sou eu. É, você tá dando feito. É sozinho mesmo, é o corpo. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu, eu só não quero rir porque não pode rir, né? <risos>